E aí galera, beleza de nada tá com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui hoje galera de uma maneira diferente, estilo Uncharted 4, não, todos né, os caras sempre estão tá em busca lá de uma cidade perdida, etc, <risos> o negócio é o seguinte, devido a tantos tsunamis aqui no canal, dessa vez eu vou abordar de uma maneira diferente, estamos aqui no avião, eu e o Mike sobreviventes, e o negócio é o seguinte, esse é Los Santos, cara. Olha só. Mano, está simplesmente tomada pela água. Não tem os caras que falam a respeito do aquecimento global, que ah, o gelo vai derreter, algumas ilhas vão sumir, até mesmo países, já imaginou, cara? Bagulho doido, até porque a terra... É formada ali, não sei... Eu não sei exato se é 60, 70... 80% de água... Já pensou... Uh, países sumirem... Seria é louco, mano... Bagulhoso... Olha o que, que é essa mancha aí na, na água, mano... E nós estamos aqui pra encontrar... Los Santos... Que foi... Dizimada... Por um tsunami, mano... Ó, oh, só pra você ter noção... Da parada... Estão ligados que o lugar mais alto do jogo... É o Montillard, né? Estão ligados que o Montillard é o lugar mais alto... E basicamente a gente não vê ele, velho... Não dá pra ver sequer o Montillard, mano... Então... Seguinte, a gente precisa encontrar ali o centro pra mergulhar... Vamos mergulhar pra ver... É, como se encontra a cidade perdida... É, moleque. Pô, oh, eu, eu tô vendo alguma... Caraca, os aviões passando. Eu tô vendo alguma coisa ali na frente, cara. Eu não sei o que é. Tá muito longe, mano. Os aviões passando, cara. Já pensou no futuro, velho? Vai acontecer? As cidades... no nível do Mar, simplesmente ser... Zimada? Lógico que é, né? Quem que é isso, cara. Mas, ah, não sei, né? O cara que aterroriza aí, velho. <risos> Galera ambientalista. Mas tem, alguns tem razão, outros não, mas. Enfim. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa aqui. Eu vou tentar é, encontrar. o de porque é o lugar mais alto. Será que a água chegou a passar dele? Ali, ali, ali, ali, ó. Tô vendo uma ilha. Eu tô vendo uma ilha, mano. Tô vendo alguma coisa ali, hein? Vamos ver o que que é. Será que tem sobreviventes lá, Maico? gente encontrar. Ali, ali, ó. Nossa, velho, é o Monte de velho. Virou uma ilha o Mont Que loucura, cara. Ó. Pegando daqui e indo pra lá, a gente vai encontrar o centro, hein, galera. A gente vai encontrar o centro. Dá até pra fazer um sobrevivendo na ilha aqui, hein. Olha só, cara. Meu, my friend. Aí, ó. Olha isso, cara. Um pico do Mount Hillard. Que louco, velho. Vou tirar aqui de primeira pessoa. Óbvio, aviãozinho. Ó, vamos sobrevoar aqui o Mount Hillard. Aí, ó. Teleférico. Caraca, bagulho doido, hein Bom, seguinte, daqui A gente tem noção mais ou menos onde tá o centro E é lá onde a gente quer chegar Então quando chegar mais ou menos ali O centro, nós vamos mergulhar Pra encontrar o Los Santos Tô Totalmente submersa. Ó, vamos pousar aqui, galera Que é mais ou menos aqui, ó Mais ou menos aqui, ó Que tá a cidade Olha tá lá, ó, a distância tá ali Então Vamos mergulhar aqui é que vai ficar aí no avião Eu vou descer Ó, oh, vamos Pergulha, cacete Vamos lá, hein Daqui não dá pra ver nada Meu Deus, o que aconteceu, velho? O avião desceu? Que isso, velho Vamos lá, hein Agora não dá pra ver nada, mano. Caraca, a água tá muito alta, velho. Vocês não têm noção de como essa água tá alta, cara. Mano, chegar ao pico do Mount Shillard é... É surreal, cara. Olha aí, eu tô nadando aqui, nem vi... que vejo os prédios. Mano... Aí, ó. Descendo aqui, nada. Vamos lá, vamos continuar descendo. Galera, olha isso. Galera. Encontramos a cidade, velho. Tá ali, cara. Nossa, mano. Vou levar pra cima. Mano, a água tá muito alta, velho. Que aquela antena... Mano, a água tá muito alta, cara. Olha que doideira, velho. É que é o Monte... É o Mazing, mano. Nada, nada, parece que não chega, cara. É o Mazing Bank aqui, ó. Centro de Los Santos. Virou Atlantis. Parece que tá meio deteriorado ali, ó. Caraca, a cidade renderizando na água. Vamos ver aqui o centro. Só olhar o centro só, porque se for nadar em toda a cidade, meu amigo, é uma live. Não é nem um vídeo. Ó, tem alguns hongros aqui, ó. Construição por causa do tsunami. Como é que aquela antena tá rodando ali? Mas tá bom. Tem um prédio caído aqui, ó. Caraca, já imagina de novo? Será Dalo Easy, mano. Já pensou? Vamos tentar chegar até lá na rua. É na rua aqui, ó. Tem um solo, né? Olha isso, velho. Que louco. Olha lá, estamos chegando, hein. Estamos chegando e tá tipo... <risos> muito longe ainda, mano. Aqui, ó, O prédio caído. E... Falta a gente encontrar pedestres andando lá embaixo, hein. Falando. Vai encontrar com a Man aqui, ou o Bob Esponja. que Estrela. Estamos chegando. Minha nossa é muito, muito, muito. Olha isso, cara. Que louco. A cidade perdida. Estamos de... chegando. Ali, ó. Nossa, tem muita destruição aqui embaixo, cara. As aquelas algas que fazem, né? Na, As coisas que ficam submersas Galera, estamos no centro de Los Santos. Barrida do mapa. Olha isso, cara. Nossa, achei que ele ia andar. Olha isso. Quantos ônibus aqui destruídos, mano. Olha só. Tá louco. Metrô aqui. Metrô todo destruído aqui, mano. Dá pra entrar nesse buraco? Falta arrumar um tubarão aqui, eu tô lascado. Aí, ó. Olha só como é que tá Los Santos por baixo, velho. Mano, que crazy Caraca, velho Carro ali, o carro Nossa, tem um taxista Encontramos um peixe, homem E aí, homem um peixe homem aqui Ué Ih, o cara acelerou, velho d'água Meu Deus, ele tava morto Foi uma alucinação minha eu peguei o carro Não, mano Não Que isso, cara Foi dirigindo no fundo do mar, cara Que loucura que loucura, mano. padre ah, depois dessa chega, mano. Aí. Depois dessa, pra mim já deu, mano. Olha aí. <risos> Ó, oh, agora entrou lá, água, né? Que loucura, cara. Galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Mostrando aí, Santos simplesmente varrido do mapa. Bem legal mesmo. Se gostou, clica. Compartilha. Bom Natal. Você tá vendo esse vídeo aqui não vai ver mais. Bom, feliz ano novo pra vocês. É nóis, tamo junto, valeu. Fui!